Vamos lá? A carta de apresentação é o documento que será preenchido pelo estagiário e em seguida assinado pelo supervisor de estágio para que o estagiário possa utilizar esse documento e levá-lo na empresa na qual desenvolverá o seu estágio.